Olá, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Meus caros, hoje eu quero te mostrar essa mansão magnífica, uma mansão espetacular, estilo neoclássico, aqui no condomínio Seada em Xangre-Lá. Gente, a casa tem 932 metros de área construída quatro suítes, academia, sala de cinema, móveis importados da França, da Itália. Gente, a casa tem papel de parede folhada a ouro, puxador de armários a ouro. A casa é sensacional, uma piscina com borda infinita para o lago de 25 metros. E eu quero te mostrar ela hoje, essa casa está sendo bem concorrida. Muitas visitas, muitos corretores vindo mostrar. E hoje eu só consegui te mostrar com o pessoal também tá estão fazendo algum, alguma manutenção. Mas vamos conhecer essa mansão que eu separei para você nesse dia maravilhoso. Vamos lá? Chega comigo aí. Então, gente, olha só, a casa ela tem dois terrenos, 900 quadrados de terreno, tem um porte de correio, o carro entra por ali, tem garagem e também tem entrada de veículos por aqui também, meu cara, olha só que top. E essa casa parece um castelo. olha o hall de entrada dela, gente, tem sistema aqui de biometria, tá, para acessar a porta e olha aqui o detalhe, gente, do puxador, já começa aqui o luxo, né. Então, seja bem-vindo à sua casa aqui em Xangri-Lá, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Olha que linda essa escada, meu caro, que casa maravilhosa que eu separei para você. Entrou à venda há pouco tempo e vai vender rápido pelos detalhes ricos que tem nessa casa e exclusivos. Eu quero começar te mostrando. Vem cá, olha só, quero começar te mostrando o cinema. Olha o tamanho do living dessa casa, meu cara, lindo, maravilhoso, vista para o lago permanente, aliás, esse lago aqui é o maior lago do condomínio, vem cá, olha só, aqui gente, ó, olha que cinema mais top, gente, você assistiu um vídeo do corretor da praia, que não tem preço, né meu cara? <risos> projetor 4K, tapete italiano, gente, o, o sistema de som aqui, tá, gente, é, é tipo home teacher, tem caixinha de som para tudo que é lado, então sai barulho de água lá, explosão aqui, cara, é um outro, outro nível, tem duas torres lá também, meu caro, e aqui o ar-condicionado, de toda casa, ali tem um detalhe, ó, é radial, meu caro, esse é um sistema caríssimo, sistema de ar da casa é como se fosse um sistema de ar-condicionado de um grande, um grande salão, assim, gigante, sabe? Aqui nós temos uma sala de estar lindíssima, maravilhosa, um televisor de 100 polegadas. Olha o tamanho desse espelho aqui, meu cara. Olha só. Deixa até a gente um pouquinho mais gordinha. <risos> Vem cá que eu vou te mostrar o resto da casa. Os móveis são MDF todos laqueados, cara lindo, maravilhoso, sistema de, de calha também ali, que ali é do ar-condicionado, ali caixa de som, você liga o som, liga o ar com automação pelo seu iPad ou seu telefone, olha só, tem mais cortinas de ar aqui, ali tem uma, ali tem outra, totalmente rebaixado em gesso, lâmpadas de cróica, esse sofazão aqui, meu caro, dá para umas 10 pessoas, tranquilo, tranquilo, tranquilo, é, essa parte aqui é só o living da casa, nós temos aqui embaixo, meu caro. não vou querer te mentir, mas quase 200 metros, contando a área de fora, mais de 200 metros de área social, eu vim aqui no cantinho só para você ter uma ideia, ó. olha só o tamanho, linda né, maravilhosa, a descrição eu vou colocar aqui gente o valor dela, as condições de pagamento, aqui uma mesa de bilhar, não pode faltar na casa de um bacana, de um gaúcho, uma mesa de bilhar né para você ver como é que tá a sua sorte então tem a mesa de bilhar aqui a casa toda ela tem tá gente uh, piso aquecido tá ali tá o termostato digital tá toda a casa tem aqui gente é uma outra sala eu vou chamar para dar carinhosamente de sala de contemplação Por quê? porque você senta aqui meu cara e fica contemplando a vista para o lago e o pôr do sol em xangre lá olha que lindo meu cara. Até então eu vou dar um zoom aqui para você ver, olha só, lindo né? Vamos fazer aquele aquele toque especial que eu sempre faço, né? baseado em fatos reais, ó. Tô sentado aqui e tô vendo o lago lá, olha que lindo gente, gente até o sofá abraça a gente, sabe quando tu senta num carro novo assim, aquele cheirinho de, de couro da BMW, <risos> é bem isso aqui meu caro. Depois eu vou te mostrar a parte de fora, tá? Então aqui é o living, tá gente? Esse, esses tapetes aqui, tá gente? São todos tapetes francês. São la francesa. <risos> tapete francês. Aliás, tô gravando esse vídeo aqui antes. Quem ganhou a Copa? A França ou a Argentina? Eu vou dizer que é a França, tá? Depois eu vou ver, né? Mais pra frente. Vou ver se eu acertei meu palpite. Gente, Olha só. Uma mesa de vidro de centro, aqui mais duas poltronas, mais duas aqui, lindas, maravilhosas. Aqui a gente tem a sala de jantar, gente, uma mesa para 10 lugares, uma mesa diferenciada, meu cara, lindíssima. Aliás, a casa fica toda como você está vendo, mobiliada, tá, gente? Olha só que lustre lindo, um espelhão no final lá para dar uma abertura assim no ambiente, né? Maravilhoso isso aqui, meu cara, lindo, lindo, lindo, lindo. Eu só te mostrar aqui a cozinha, aqui a cozinha é o seguinte, tá gente? A gente tem uma pia aqui, uma torneira mano-comando de água quente. A gente tem aqui, gente, um fogão por indução aqui no canto, ó. Fogão por indução. Tudo isso aqui é revestido com mármore, tá gente? Esse, esse mármore aqui, eu acho que é o mesmo da escada, que é o Carrara. Exaustor tá ali, gente, em cima, ó, com LED. Mesmo que é por indução, sai fumaça de alguma coisa. A gente tem uma ilha aqui, um balcão de ilha, tá gente? Todo ele com um quartzo branco aqui, lindo, maravilhoso. Eu não vou abrir aqui. Todos os móveis em laca aqui, gente, tá? Os puxadores, tá gente? Eles têm, eles estão folhado a ouro. Tanto esses aqui quanto dos dormitórios eu vou te mostrar. Aqui uma mesa de apoio, a mesa do café da manhã, né? Ou a mesa do chimarrão da manhã, <risos> que é gaúcho vai entender. Uh, aqui meu cara uma churrasqueira olha só meu deus isso aqui coisa mais linda 2 4 6 8 10 12 24 48 espeto meu cara dá para te vender espetinho no condomínio aqui ainda sobe espaço e essa aqui é aquela meu cara aperta o botãozinho gira automático churrasqueira carvão né churrasqueira tradicional é carvão olha a vista que você tem aqui meu cara deixa eu te mostrar Aqui tem umas, umas, umas cadeiras sintéticas, pode ficar no tempo, tá? Essa piscina tem 25 metros de raia, ela é aquecida, borda infinita para o lago. Esse lago pega bem na bifurca, bifurcação, é, o lago, é a parte do lago maior do condomínio, lindíssimo, maravilhoso. E o que, que é essa fachada dessa casa, meu cara? Olha que linda, vou te mostrar aqui o detalhe da casa. É sensacional, meu cara, olha só, parece um castelo, um palácio você vai se sentir com a autoestima lá em cima morando aqui quem sabe hein? quem sabe a mega-sena saiu para você nada é impossível o que separa você do seu sonho é apenas acreditar nada é impossível se Deus te der uma ideia ninguém pode trocar a sua ideia por algo então a sua ideia vai prosperar sabedoria peça para ele aqui o ralo é linear tá gente a água cai aqui Ali na frente é a varanda. Eu só vou te mostrar aqui um detalhe. Olha só. Aqui tem uma churrasqueira americana, tá? Pra quem gosta de fazer aqueles bifes. Você, meu querido amigo gringo, tem churrasqueira pra você. Nossa, tem tanta porta aqui que eu tô perdido, ó. Ó, aqui tem churrasqueira. Olha que legal isso aqui, parece um avião. <risos> Bota os bifes aqui, paulista que gosta de fazer bife, né? Nós os gaúchos gostamos da costela com osso. Apesar da picanha ser bom também, né? Mas... Olha só, aqui tem mais uma mesa linda, maravilhosa. Aqui acessa a sala de estar, que eu chamei de sala de contemplação. Outra mesa aqui, cara, dá para fazer uma festa de final de ano aqui para umas 50 pessoas. Dá para trazer toda a sua família, convidar toda a quatro imóveis, ainda sobra espaço. Aqui tem umas caizucas lindas, gente, essas árvores aqui, maravilhosa. Do ladinho aqui, gente, um playground para os seus netinhos, para os seus filhos. Grama sintética aqui no canto, top, né, gente? A casa é linda demais. maravilhosa. Isso aqui é uma luminária, gente. Ó, Diferente, né? Gente, que casa sensacional. Olha a vista que você tem aqui da piscina, meu caro. Das espreguiçadeiras. Linda, linda, linda, linda, linda. Agora eu quero te mostrar a parte de cima. Lembrando que a casa tem 932 de área construída. São dois terrenos. Meu caro, só de terreno aqui... Tem 5 milhões de reais, tranquilo, tá? Só de terreno. Agora eu quero te mostrar... Que a casa, além de ter uma academia, além de ter um cinema, a casa tem um escritório, biblioteca, meu caro. Olha só, eu não te mostrei o detalhe aqui, né? Torre quente, forno, micro... E onde é que tá a geladeira, Diego? E agora? Quem descobre onde é que fica a geladeira? Vou mostrar pra vocês. A gente puxa aqui, ó, meu caro, ó. E geladeira <risos> escondidinho isso aqui é o seu cunhado não descobrir ó, freezer embaixo que não descobrir né não ele vem de noite aqui e toma a sua cerveja né ó, então tem duas portas aqui uma geladeira já embutida no móvel de laca aqui meu cara lindo, lindo, lindo aliás também o, o piso é porcelanato italiano um e meio por um e meio meu cara, uma pedra gigantesca Polida, linda, maravilhosa. Olha só o lustre aqui, gente. Esse lustre é de cristal egípcio, tá bom? Não é um qualquer lustre, hein? Esse veio lá das Arábias. Olha só, aqui tem uma biblioteca misturada com o um escritório. Tem mais de 150 mil reais em livros aqui, tá, gente? Exclusivos de autores renomados uh, sobre direito, tá? Sobre advocacia, sobre direito, né? Inclusive o meu livro talvez esteja aqui porque eu também escrevi direito <risos> Não escrevi errado não, tô brincando tá gente Olha só, olha o tamanho disso aqui meu cara Um home office lindíssimo, maravilhoso Ar-condicionado aqui também gente, ó Olha que legal isso aqui gente Esse imóvel estilo Luiz 15 Top né Ó a lupa, tem que ter uma lupa meu caro. Casa de bacana sem lupa e sem mesa de bilhar Olha essa caneta aqui cara, que linda nosso peso aqui, eu acho que é o carimbaço. <risos> Olha só, a gente move aqui, ó. A impressora tá aqui. Olha só os detalhes, gente. Ó, as decorações linda, maravilhosa. Essa casa aqui é perfeita, meu cara. Você pode estar tá fechando tudo isso aqui também, ó. Ou pode estar tá puxando aqui, fechando, fecha lá também. E agora eu quero te mostrar a parte de cima. Mas antes, deixa eu te comentar aqui. Aqui tem um lavabo, gente. Até aqui tem porção lataria, ó. Aqui tem um lavabo, e esse lavabo tem algo especial, tá meu cara? Olha só, deixa eu te mostrar. Todo esse papel de parede aqui, que faz toda a volta aqui, é um papel de parede folhado a ouro, tá bom gente? Olha essa torneira aqui, gente, ó, douradinha, olha o detalhe aqui da cuba. Esse papel de parede, todo ele é folhado a ouro. Perigo é se acaba o papel, o cara pega esse papel da parede, né? Não sei se fica bom o serviço, mas fico mais. joia. <risos> ai, ai, ai, meu cara, tem que brincar, né? Aonde é Deus a felicidade, né, cara? Olha só que pé direito alto lindo, gente. Olha só, outro detalhe interessante da casa. Toda a escada aqui, gente, tá? Uh, ela foi, ela é de, de mármore e Carrara. E esse corrimão aqui, gente, ele foi cortado a laser. Esse é um corrimão que foi feito, tá, gente? Uh, inspirado no, no castelo de Luiz XV, tá inclusive esse mesmo corrimão esse mesmo desenho, essa mesma escada aparece no filme Velozes e Furiosos 7 pra te ver né gente, tem cultura até na casa até o corretor te passa cultura <risos> olha só gente esse corrimão, ó, e é diferente mesmo né, tem um corte bem diferente assim bem diferenciado, vamos subir então, olha só, até aqui gente, móvel de laca, ó na parede Vamos lá então. Olha só. Piso um porcelanato gigante aqui. Vamos acessar a semi suite master, semi suite master. <risos> Olha só, aqui é o banheiro dela. Olha que lindo, gente, maravilhoso. Olha esse espelho redondão com LED por trás. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Esse box também com os detalhezinho dourado, gente, ó. Maravilhoso. Aqui então gente Acabamos de entrar, até vou, nem sei para que lado que eu vou. <risos> Vamos para cá, deixa eu te comentar. Acabamos de subir na primeira suíte da casa, tá, gente? Aqui. Lembrando que são quatro suítes, podendo ser seis. Aqui tem um televisor flap, ela baixa aqui, tá, gente? Para você, você pode ver televisor sentadinho. Cama de casal aqui. Aqui a cabeceira estofada com nylon, tem uns botão aqui gente, você é que eu aperto vou apertar tudo aqui não baixou tem um botão por aqui, tá? um controle que você aperta a televisão desce ali pra você ficar vendo TV deitadinho, top né? aqui então tem mais uma duas poltronas, uma mesinha de centro tapete, aqui então tem uma penteadeira pra você se maquiar ficar linda, maravilhosa aqui e aqui a gente acessa Um terraço aqui da casa Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra te mostrar Olha o tamanho Olha o tamanho desse terraço aqui, gente Lindo, né? Cara, dá pra jogar bocha aqui, hein? Acho que só o gaúcho sabe o que é jogar bocha, né? Ó, tá dando um barulhinho aí, mas Não se assustemos Vamos lá Olha só gente, essa aqui é a primeira suíte então Ah, o guarda-roupa tá aqui gente, ó, espelhado não, não vou abrir né, porque a casa é particular Mas tá aqui o guarda-roupa Olha os detalhes aqui gente, ó Piso aquecido também Essa porta aqui gente, deixa eu te mostrar Seja bem-vindo Ah, aqui tá bom, tá até climatizado aqui ó Deixa eu fechar a porta aqui essa aqui é a sua academia para em 2023 você botar em prática, que nem eu né, tô só me atrasando. <risos> Colocar em prática a sua vida fitness, meu caro. Todos os equipamentos, Tecnogin, última geração, são os equipamentos de marca mais renomado uh, de todas as academias, né? Life, Fitness e Tecnogin aqui, gente. Olha só que top. Eu não vou saber te explicar que cada coisa faz, mas tem até caixa de som ali, meu caro Olha só, ar-condicionado já tá bombando aqui Pelo sistema radial, gente Essa calha aqui, o arzinho sai aqui Deixa o um ambiente maravilhoso Aqui você pode estar tá andando na esteira Vamos fazer baseado em fatos reais Tomara que esse bicho não ligue Deixa eu subir aqui Ó, isso aqui é uma esteira tecnologia, Cara, isso aqui custa uma paulada Você tá aqui na esteira, tá contemplando a vista pro lago O pôr do sol tá lá maravilhoso gente espelho para tudo que é lado aqui faz academia tira aquela selfie tá pago tá cumprido né você tem que postar para mostrar para as amigas aqui tem até um, um roteador de internet aqui meu caro para você colocar né o seu celular a bombar naquela música e fazer aquela academia maravilhosa aqui o porcelanato já é um porcelanato gente uh... ele é um porcelanato deixa eu só ver uma coisa é um porcelana Uma porcelana acetinada Que imita cimento queimado Junta seca Olha a vista que você tem aqui, meu cara Já tá aberto aqui, ó Tela mosqueteira Linda, linda, linda, linda, né? Olha os halteres aqui Caraca, olha o tamanho desse aqui Nossa Deixa pra depois <risos> meu Deus tem uns 16 kg vamos lá uh, vamos estourar a casa ó gente ó, toda toda a parede aqui da casa tudo de laca também gente ó tudo isso aqui é laca maravilhoso Olha o corrimão gente tudo cortado a laser aqui tem um detalhe tá gente se aperta aqui as portas se abrem para acessar o CD da casa que tá aqui até aqui tem um termostato de piso aquecido gente ó essa aqui é a suíte principal ela tem 130 metros eu vou te mostrar daqui um pouco vem cá olha só aqui nós temos mais um mezanino mais uma sala de espera de contemplação que acessa o terraço da casa ali totalmente rebaixado em gesso eu quero te mostrar essa suíte aqui agora ó. aqui a gente também tem o termostato tá bom o sistema do ar-condicionado e aqui a automação dela tá você aperta o botão liga tudo liga geral abre cortina fecha cortina esse aqui é o banheiro dela Olha o detalhe, gente, dessa torneira aqui, meu cara. Essa torneira de... com pedra de cristal. Bem diferenciada, né? Olha os espelhos aqui, gente. Lindo, lindo, lindo. lindo. Que mansão maravilhosa. Aqui a gente tem, tá, a gente? Uh, móvel laqueado também. Papel de parede aqui. Hein? Aqui uma cama de casal. Televisor tá na parede. Cabeceira estofada também, gente. Ó. Olha que linda. O ar-condicionado fica lá em cima, atrás daqueles brise lá, tá lá dentro, tá gente? Liga o ar, você nem vê tá gelando aqui, isso aqui é um split nessa suíte, tá bom? Aqui também, gente, móveis todos laqueados aqui. Essa aqui, então, é a segunda suíte que nós entramos. Essa aqui é a terceira, seja bem-vindo à terceira suíte. Olha que linda também essa suíte aqui. Olha só, cama de casal, ar-condicionado split. Olha só, gente, aqui, ó, detalhe na cabeceira lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo televisor tá aqui também já prontinho olha detalhe isso aqui gente ó. lindo ó, guarda roupa, uma, duas, três, quatro portas, espelhão gigante que parece um portal gente aqui top né aqui a gente tem ó, o banheiro dessa suíte, tá Ali a é igual a outra gente, que linda essa torneira ó. tem um box um detalhezinho de ouro o ralo ali é linear e aqui tem uma penteadeira também gente ó. olha que linda pode estar se maquiando produzindo aqui e já veio o look completo aqui dos pés à cabeça agora eu quero te mostrar a suíte principal você vem comigo olha só a entrada da suíte principal já tem uma porta que parece uma porta da entrada da casa né <risos> Que linda, cara! Seja bem-vindo à sua suíte master aqui na praia de shangri lá Meu caro, que lindo isso aqui! Lindo, lindo, lindo, lindo. Aqui tem um televisor também. Essa aqui deve ter uma 75 polegadas. O ar já é radial aqui, já tem calha ali, calha aqui. Caixa de som tem três grandes lá, mais duas aqui. Sistema de sensor de presença para ligar os LEDs. Cabeceira também é totalmente estofada. Eu já vou lhe mostrar deixa eu só te mostrar, aqui tem um, aqui tem um close, ó, tem um espelhão aqui, e aqui tem um close, além dessa porta, tem mais essa porta aqui, e você acaba acessando, então, um close maravilhoso, esse aqui é o close pros homens, tá, gente? Porque é um close pequenininho, bem pequenininho, sabe? <risos> Cara, esse close aqui é do tamanho... É o tamanho, só o close dessa casa, o tamanho de um apartamento, ó, tem sistema de ar aqui também, fita de LED aqui também, olha os detalhes dos móveis aqui, gente Ó, e se tiver frio, porque no Rio Grande aqui faz frio, não se preocupa, tem até, gente, olha só, piso aquecido dentro do seu close Esse close aqui, gente, ele tem uns 40 metros tranquilo, esse é o masculino Agora, esse daqui, gente, ó. É o close feminino. Seja bem-vinda ao seu close, minha querida amiga do canal. <risos> Muito espaço para você guardar sapato aqui. Olha que lindo isso aqui, gente. Dá para guardar aqui uns 100 par de sapato tranquilamente. Olha só, os puxadores aqui, gente, ó. Eles têm detalhe de rubi rosa, meu cara. Olha que lindo isso aqui, Cale aqui do ar-condicionado também. Aqui a gente tem... Vamos botar uma ilha Vamos dizer que é uma ilha para você guardar suas joias aqui embaixo Lindo, maravilhoso Lá para você guardar vestidos, né? Guardar aquele look maravilhoso Tem um lustre aqui também, meu caro. E aqui, gente, tem vista pro lago Você tá se produzindo, olhando pro lago Dá até uma inspiração, né, gente? Pra ficar mais bonito E aqui uma penteadeira de boneca, gente Olha só até vontade de ter uma filha Dê para ela uma brinca de Barbie nessa casa, minha filha <risos> Olha só, hein que linda e tem mais coisa aqui gente vem cá tem mais um espelhão aqui mais detalhe aqui gente ó mais close aqui meu cara só esse close aqui dá para virar uma suíte tranquilo tá aliás a casa tem possibilidade de ser seis suítes tá bom gente a academia vira uma suíte e o cinema pode virar a suíte tá bom e olha a vista que linda na casa nós estamos na suíte principal, no close feminino. Agora nós vamos visitar a parte, então, do banheiro. Olha que legal isso aqui, meu cara. Até o close dela tem senha. Meu Deus do céu. Eita. Ó, oh, se identificou com a minha digital, ó. Oh. Só não abriu de volta. <risos> Ai, ai, ai, cara Que casa top, mano Olha só Agora vamos conhecer A parte aqui Do banheiro, tá? Mas antes, deixa eu só te comentar Armários aqui, armários ali Mais armários aqui pra você guardar Algumas coisas que quiser guardar, né? Não sei o que você pode guardar <risos> Olha que lindo, gente, essa suíte Maravilhosa essa suíte tem 130 metros, tá? A gente tem mais de 130 metros, aliás. Cabeceira, gente, ó, toda estofada aqui também. Aqui já é MDF com um Acre. Caixinha de som em cima, ó. Só você apertar o celular e já sair tocando aquele rock maravilhoso. Ó, você abre aqui, vidros duplo, tá, gente? Abertura PVC. E olha que nós temos aqui, gente, uma, uma sacada, um terraço para você ficar contemplando o lago. Com a vista linda, maravilhosa, meu cara. Mais preguiçadeira, Você pode... Aqui, vamos fazer um baseado em fatos reais aqui, gente. Eu não vou deitar. Se você pensa que eu vou deitar, eu não vou. <risos> Olha, eu vou só abaixar aqui. Olha a vista que você tem aqui, meu cara. Lindíssima, maravilhosa. Gente, essa casa aqui... Vai vender rápido. Porque ela não tá cara. Custo-benefício dela tá muito bom. Bom mesmo, tá, gente? Eu já vi casa com a metade do tamanho e praticamente o mesmo preço e não entrega tudo que essa casa tem. Está num condomínio já renomado, consagrado, um condomínio que tem um lago de verdade, meu caro. Esse aqui é um lago de verdade? A gente tem daqui até lá a ponta do lago, tá gente? A gente tem mais de 500 metros de lago, só para você ter uma ideia, mil quilômetros de lago. E todos os lagos se interligam a casa é fenomenal meu cara a casa é linda demais estilo neoclássica contemporânea detalhes que só ela tem tá gente móveis importado tapeçaria olha esse lúcio aqui de cristal gente ó aqui e agora eu vou te mostrar a parte então do banheiro aqui tem até uma uma cadeira pra você sentar aqui se massagear depois eu vou testar depois do vídeo <risos> falo pra você <risos> Só essa cadeirinha custa mais de 50 mil. Então, bem-vindo à sua sala de banho. Vamos chamar assim, sala de banho. Aqui tem mais uma outra penteadeira, uma torre de tomada, o piso é aquecido, o ar-condicionado também é radial aqui. Aqui tem uma pia linda, maravilhosa, gente. Olha os detalhezinhos dourados, até saboneteira. Aqui o espelho, maravilhoso. Aqui, meu cara, é a parte, então, do vaso, gente, ó. Olha só, isso aqui, meu cara, deixa eu te comentar o um detalhe, isso aqui é um azulejo que ele é folhado a ouro e vitrificado, meu caro. Só essa paredezinha aqui custa alguns mil reais Só pra você ter uma ideia Então você tá fazendo número 2 numa coisa que custa números infinitos <risos> ai, ai, meu cara, que coisa essa casa Olha só que top Ali tem a outra cuba, tá, gente? Aqui tem um armário espelhado, ó Nem sei como é que abre isso aqui é clique ó, pode aqui guardar não sei que pode guardar aqui mas dá para guardar alguma coisa <risos> ó aqui é outra parte para não dar briga tá gente ó você pode conversar com a sua mulher pelo WhatsApp tendo você que a sua mulher do outro lado também tem para não ficar com os filhos parei de ouro vamos dizer assim aqui né de fora a fora aqui gente olha os detalhes aqui gente olha isso aqui tudo esses douradinhos, todos têm folículos de ouro dourado, meu cara. Olha só. E agora deixa eu te mostrar a melhor parte da casa. <risos> Olha só um chuveirão aqui, meu cara, para você não escapar, tem que tomar banho com a esposa aqui. Tem um nicho aqui, gente, maravilhoso, box fechado totalmente de vidro. E aqui a banheira de hidromassagem, meu cara. Olha só que top, toda revestida com mármore aqui, de fora a fora aqui, meu cara, com uma vista sensacional para o lago. Olha só, lindíssima. Meu cara, a casa tá à venda, tá? Ela tá a 13 milhões e 800 mil reais, pode ser sua. Tem um televisor flap que baixa aqui para você ver TV deitadinho na banheira. O ar-condicionado tá aqui, caixa de som tá lá, tem caixa de som ali, mais caixa de som aqui, a casa pode ser sua, tá bom, gente? Aguardo o seu contato. Quero te agradecer muito se você ver o vídeo até aqui. Não se esqueça, pelo amor de Deus, de se inscrever no canal. Seguir lá no Instagram, tá bom? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Fico por aqui. Nem dá vontade de terminar aqui o vídeo, mas tem pessoal que quer é trabalhar. <risos> Tô atrapalhando isso já. Muito obrigado. Nosso contato tá aqui. Se você quer vir visitar a casa, agenda rápido. Essa casa vai vender, tá bom, gente? Deus abençoe seu dia, sua semana, te prospere, dê muita sabedoria, felicidade, feliz Natal, feliz Ano Novo se a gente não se vê de novo. E um abraço do seu amigo corretor, tá bom, gente? Até mais. Tchau.